Birthday, birthday Everyone can't wait, can't wait Don't get down in a day Three, six, five Today's a birthday, birthday Gonna have more, one more, more cake In existence, to celebrate Friends for life Get up, get up, get out of the dumb floor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 Don't wanna marry my little birthday It's the best done ever Get oh. up, get up, get out of the dump floor This is a party and I'm bringing for it Do it, do us, everything's okay Cause it's a birthday, cause it's a birthday Get up, get up, get out on the dump floor This is a party and I'm bringing for it Do it, do it, everything's okay é it to dia, é it to Get up, get a get up, don't fall Cause, <laughs> <laughs> okay. Cause it's a party everything's okay A encerra com recunou, né? Cause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 Ninguém apareceu na live, meu Deus do céu, eu tô em decadência. Deixa eu fazer logo essa missão aqui pra terminar. Que ninguém merece, hein? Né? Ninguém merece. Oh, hoi! Eu sou Reza! Reza! Eu sei o hum? que é ter de se provar pra atriporação. Traga de volta a fruta que o um... um Império roubou.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 E aí você já aproveita pra ver todas as sala que tá enfeitada. Oxi! Ah, era só até aqui. Agora eu vou vim da festa. Isso aqui não, não tinha não. Complete todas as missões para desbloquear um sabre de luz. Depois ganhe todos os prêmios.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 Então tchau, desvio, gente. Eu sou muito triste, pensado. alguém me ajuda. Meu Deus, para de gravar isso.